Nesse vídeo, irei demonstrar o experimento da lupa. Para esse experimento, vamos precisar de uma imagem e uma lupa. Primeiro, coloque a imagem à sua frente e posicione a lupa a uma distância considerável e observe o que acontece. Conseguiu observar o que aconteceu? Vamos observar novamente. Agora, vamos aproximar a lupa na imagem. Conseguiu observar o que aconteceu? Agora vamos afastar a lupa da imagem. Conseguiu observar o que aconteceu? É isso pessoal, obrigada.